As nove leis mais bizarras do mundo 1. Um, desde 1992, Singapura proibiu a venda e consumo de chicletes. Isso mesmo, mascar chiclete é ilegal, com pena de até 2 anos de cadeia. Além disso, inacreditável 100 mil dólares de multa. As únicas exceções são para aqueles que precisam da goma de mascar para tratamentos médicos, terapêuticos ou chicletes de nicotina desde que adquiridos com médicos autorizados. 2. Nem todo mundo tem um bicho de estimação em casa, muito menos um porco. Mas se um dia você adotar um porquinho e viajar para a França, é melhor não chamá-lo de Napoleão. Quase 200 anos após a morte do líder político, ainda é, terminantemente, proibido nomear um porco em sua homenagem, já que isso seria um insumo. 3. A menos que você seja um militar em serviço, usar roupa camuflada é bem fora de moda. Mas há quem goste. Bom, é melhor deixá-la no guarda-roupa se for viajar por alguns países da África e do Caribe. Nesses lugares, vestir estampas de camuflagem é um crime grave e pode ser considerado falsificação de uniforme. 4. Ninguém normalmente pisaria no dinheiro, a menos que fosse para segurá-los com o pé se cair no chão. Mas caso esteja na Tailândia, é melhor deixar o vento levar. As notas tailandesas vêm estampadas com a foto do rei que é venerado no país, com fotos espalhadas em templos, comércios e até nas próprias casas. Considerando que o pé é visto como uma parte suja, pisar no dinheiro uma das formas mais desrespeitosas de insultar a família real. Sim, mesmo em alguns países com praias paradisíacas, a religião pode ser forte influência na cultura local. No Marrocos, por exemplo, é proibido usar biquíni fora da praia. Nas Maldivas, fora dos resorts e ilhas privadas, os turistas devem ficar atentos e respeitar os costumes das praias públicas, que não permitem mostrar muito corpo. Curiosamente, em Barcelona, na Espanha, andar na rua de biquíni também é proibido, não por motivos culturais ou religiosos, só porque eles acham melhor e 6. Quem canta seus maios espanta, mas também pode acabar sendo preso em Honolulu, no Havaí. Por lá, é terminantemente proibido cantar no fariocê durante as primeiras horas da manhã e após o pôr do sol. Alguns abaianos devem ser realmente muito desafinados para terem inventado essa lei. 7. Por volta do século XI em Veneza, as máscaras dominavam o carnaval. Era a chance de se disfarçar e ser um outro alguém por algumas horas, realizando fantasias sem julgamentos. O que os venezianos não poderiam imaginar é que muitos anos depois, suas tradições seriam transformadas em uma arma para cometer crimes. Em algumas cidades brasileiras, pessoas se aproveitam da máscara no carnaval para cometer atos criminosos, tanto que a polícia do Maranhão proibiu o uso de máscara no carnaval. 8. Na Suíça também existe uma lei que talvez tenha sido criada por alguém que tenha misofobia, o medo patológico do contato com sujeira, já que é estritamente proibido lavar carros aos domingos. 9. A última lei é de um estado americano e que com certeza vai fazer muitas pessoas sentir vontade de se mudar para lá. No Arizona, é proibido mentir sobre seu signo astral. Você pode ter que pagar uma bela multa por isso. Essas são as 9 curiosidades de hoje. Inscreva-se no canal, ative as notificações e nos siga nas redes sociais.